Praia de Torre Nueva. Temos ali a Praia de Torre Nueva. E a área preta. A área preta. Aqui para Espanha. Temos aqui no cartaz. isto não tem nada. Temos ali o meu salvador do Beiwatch. Isto é mais que as casca... casca... Eu fazer como os... como os chineses, os chineses pintam as de verde ah. Aqui pintavam a área de branco então... Depois... <risos> Depois... É, quase, quase parece que insta... instagramável Foi não é? é a Praia de Vitória, lá na... na Ilha Teixeira Praia de Vitória... era preta área... Pois, também era preta lá... Está então. ali, a costa... Está a pesca, não é? Tá. É uma mulher a pesca, vê lá. O que é que isso tem? Tem nada? Aquilo é uma mulher ou é um mocinho? É um mocinho? Está a pesca. Aqui o... deu salva-vidas. É assim mesmo. Vamos aqui à praia. Grande praia. Não Agora vamos ali para a Santa para e vamos para e para onde aquelas pessoas vão também todas ali para passar aquela parte ali. Subir aquela encosta, as pessoas ali a subirem? Vamos ali para aquela por parte. Onde? Por aqui, está aqui é coisa assim, vou assim, tchucachuca-chuca, chucu-chuca, até ali. Ah. Vamos ali. A gente Queres aqui o resto do Mediterrâneo? <risos> <do do risos> <do> <risos> ah, Lusia, ali. Então vamos lá, subir aqui não, não. o morro. É, é fica aí? Assim. É procura de uma casa de Já é, procura já. Onde é que fica? É aqui, brasa, é? Por, que, por, por, por, por por ali é aquela senhora? Onde é que fica? Não, não ver, não. Aí será para, para os jogarem, jogarem... Mas isso é aquelas, aquelas, aquelas casinhas ali, se calhar. Vamos lá ver. É o Vestuário. É o Vestuário onde as pessoas se vestem, não é? E ali deve ser os Aceus. Então é é é vamos lá ver. Será os Aceus ali? Acesse à praia. É que diz ali: Não levar com música, campismo. E mais coisas... não pescar! Assim, <risos> Nada de cães! está que pescando na rocha na praia está fazendo mal! É. Isto... Isto Tis... deve ser para os gatos mais pequenos que é para brincar talvez! Isto não deve ser para os gatos que é é tão pequenino! O que é que diz aqui? Pista de Petanca! É para a Petanca! Olha! É uma pista de Petanca! Já viste, E pista de tanca, é com umas bolinhas, depois de jogar as bolas, mas que ter o risco. Sim, é aquelas bolinhas de ficar mais perto da outra, o okay, que é dentro do círculo. Isto aqui deve ser usar seus, tem aspecto disso. Aqui para tomarem banho, levar os pés. Um jardim. Palmeiras, peligro para a Peónia. Aqui estão fechados. Vamos ver se está aberto ou está fechado. Vamos ver mais uma estátua daquele lado. Uma estátua. E assim está a lavar os pés. Vamos lá ver essa coisa. Já perguntou assim a só, onde é que fica? Onde é? Está é? bem, estamos para o outro lado. Nós voltávamos a subir ali em costa, então vamos lá subir, subir ali em costa. Veio 2 horas e meia uma aguinha e, e um café com leite. Um café não, não é um café, é mais que um café. É mais que, um café. É mais que um café. Estamos é mais ali mais de Natal, ainda, depois já ter passado. Eu diria-lhes é que ainda andassem tremendo. Já sabe o que é? Sendeiro! Sendeiro, mirador siga. Ah, cá, de Terra Nova Costa. Vais ver o que água? Então, uhum. água é sempre boa de ver. É a fonte da vida. Se não fosse água. Se não fosse água, nada existia. Então, água e o ar. água ar. Agora, mas o principal é a água. É uma das coisas. Foi de lá que viemos da água. E temos aqui uma santa. Vamos lá ver que santa é aquela. O pessoal todo. aqui. Que santa é esta? Vamos lá ver. É o Pueblo Torre Nueva Costa. A Virgem Santíssima del Carmen. A Virgem Santíssima de, do Carmen, 2019. flores. Lá em Mil Fontes também temos uma semelhante, é que é Santíssima Virgem do Carmo. Não. não é uma, não, tem, é um. É um? Aquele pequenininho temos lá também. O pé de Salva-Vidas. O Pai de Salva-Vidas lá em Mil Fontes. nossa terra em Portugal. Estamos em Espanha agora neste momento. A ver aqui a paisagem que vimos daqui deste miradorzinho. É? Casa de E agora é desse para quem? Nosso carro ficou para aquele lado. Então vamos lá. Sim, não me esqueço. Ah, pois. É posso me esquecer de timar do carro não? É como se estivesse outra dia. Eu? Não. Não tens assim dizer coisas que não é bem assim. Temos que subir lá cima O Vítor que, que salte Meteram ali. Parece que Costa de Algarvia em Portugal. Mais um milho, era duas. Um milho, semente de recente. A Lucila quer é para desmoer. Estavas com calor? Para o que é? Não nada. <risos> nem mais nada. Até para já. Vontade de comer depois. Vai de vez se ao chinês, né? <risos> que ainda não é? Que nem foi ao chinês. Já está aqui há tantos dias aqui em Espanha. Né? A comida favorita dela que é o chinês. <risos> Lá em cima, as comunicações. A padeja é bonita Cheira é, a maresia A mar, não é tanto porque não está a maré cheia, não é? a vazia, chega mais Aqui há algumas casas No Agarvo e... Sim, no Agarvo também estava uma coisa parecida com essas. Qual era a praia, lembras-te? Então a gente teve uma mas... praia da Luz onde a menina desapareceu? De, sim, perto da praia da Luz sim. E, então, era, era depois da praia da Luz era. Depois estavam aquelas pranchas em chuveiro. Entre a Luz e Portimão, não era? Ou, mais ou menos. Sim. Entre a Luz e Portimão. É onde coisa... por tinha as pranchas, não é? Olha a né? merda! Pronto, já está! Estava eu eu eu eu eu as pranchas. Não vou-te puxar, não vou-te puxar, não vou lá dentro do carro e eu pego-te neles. Não neres. vai nada, <risos> deixa eu ver como é que estão os sapatos, estão bons. Mas este é aqui tem que andar com as no chão. Então olha, e temos... nos Açores também era assim mais ou menos doido casa pepita. Não, assim, o, uh... não, é não, verão, não, o pinhasco são casas de verão, é, pois porque... parecem fechadas também, né? não é? parecem que tão fechadas. Ah, Estamos a feira. E aqui mais um mirador seco E as famosas estufas que a Lucila adora <risos> Encostas por todo lado, queixa-se o pessoal lá de Portugal das estufas e eles aqui têm estufas e tem água para tudo, nós não temos nada, não sei como é que é. E vês ali encosta toda, eu não sei o nome daquelas localidades, mas uma alga fica para aquele lado, 100 km para a frente. não é engraçado. Isto aqui é que faz lembrar na ilha? na ilha? Estas coisinhas, os pois, banquinhos. Vejo também fui mais nos Açores, também fizemos uma caminhada assim também, junto a, assim a, a falésia, junto ao mar, nunca me chamaram. Ganhar-te-se para aqui e apanhar peixe. Está ali peixe? Quando eles voltam a ver se eles irem até então, já viste o ah já viu ali um também ali aqui é pês ver tantalém se terra é coitado chegar não pode acreditar pois ali Se cheirar-lhe ele pode e chegamos ao sítio o motivo da nossa vinda aqui que é esta ponte Esta ponte que é recente, mas que está muito engraçada. Vamos lá ver esta ponte pedonal, foi feita há relativamente pouco tempo. Ora, Passarela Colgante de Jolucar. Isso uma é espanhola, o que é que dizem aqui? Passarela Jolucar. Controle por câmara de 24 horas, movimento central de vidro, né? 15 pessoas. Foram encerrado um total, cozinha delas, bicicletas, não, saltar e tal. Tá. Ok, vamos lá ver a Lucina na ponte e vai a Lucina passar para o ponte. E o Kevin? Isto é, dá 10 pessoas, 10 pessoas magras, né, se for gordas. Está muito! Está muito? Foi, foi, foi. Acho que há 10 pessoas, sim. não sei. 5 <risos> Ai, ai, ai, ai, Aí agora, então, Cílios, é, espera, espera, vais, vais agarrado, estás chutando? Não com confiança? É <risos> pá, também não estou muito com muita confiança, não é? <risos> já vai aqui agarrado, aqui já a coisa, olha para ali, para baixo, hein? aqui é o vidro, vamos lá até ali mais acima, pois já fazemos a volta contrária, vamos voltar a câmera para ver, para vocês têm uma ideia, estão a ver a ponta e liga a parte de vidro, uma, duas, três, quatro, quatro. 4 partes de vidro esta ponte foi namorada há pouco tempo e é uma das atrações aqui desta, desta localidade e fecha-se durante determinados horários tem aqui, aqui as cancelas e tem câmaras de vigilância fecham fecham fecham fecha. tem uns horários que fecham isto né para vir para aqui às noites e não sei quem mas estamos ouvindo até à ponte sim podem vir até à ponte mas fecham está ali os horários fecham dá para ver aqui acho que é para ver que este mirador ou okay, quem é que é Fizeram. A ponte, estou verão linha de rano. Tem um monte e tu deve ser fechado automaticamente de um lado qualquer. Pois deve ter. Eu não vejo que tem acima. Deve ter. aqui um monte de pessoal aqui, todo. todos aqui a verem o que se passa aqui. Uma excursão desta, da escola de escoteiros, okay, é o que é que é? Deve ser a escola. É escoteiros, o que é que diz? Quer escuteiros? Temos a época de férias Temos ali a ponte Aqui a pontinha é? Não era só isto Era o objetivo era ver esta ponte Temos ali a praia Temos que continuar com a, as nossas filmagens Vamos e... fazer as filmagens de volta Agora vamos voltar. E vamos fazer agora aqui um pequeno remate, um vídeo para o, para o TikTok antes de coisas. E a ponta é esta, como estava a dizer eu agora já fizemos o vídeo para as outras redes sociais. E vamos agora descer. a fazer o que se vê aqui muitas por todas as encostas, estão a ver? Mas tem água é para isto, tudo. Vamos lá ver aqui. A passarela colgante de Jolucar. E vamos ver o Kevin passar sem as mãos. E a Lucília também. Sempre tem a mão no, no arama. Tantã. Vamos ver se elas são capazes. Olha o helicóptero! Olha o helicóptero agora. Vamos ficar aqui para ver o helicóptero. Helicóptero e a ponta, hein? Top! Tem o helicóptero ali? Olha ali, ali o helicóptero. Está um bocadinho pequeno, pequeno na vossa. Vamos ver. Que não é o helicóptero, que é um. Espera aí, Lucília. Vai ver o helicóptero passar aqui por cima. Estou a ver a veja passar. Olha. que temos a Lucília. Ai, aí que se cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, cai, Não percebo, Lucília, com medo. E agora? Este destemido, bravo, oh, já estão-me ter que já cadeados Estão-me ter cadeados, estou aqui a destruir o resto da ponte Estão-me ter aqui, aqui também, o que é que tens aqui? Não deviam meter isto pá, isto é esta malta não Estou a ver lá em baixo, olhem bem, vamos lá ver Olhem bem a altura lá para baixo a ver, olha a o que se vê lá em baixo São estas quatro travessas Que temos Estão a ver ali, a água em baixo, é uma bela queda e agora vamos passar sem mãos, vamos ver. Tantan, Ui ui ui ui ui ui ui Já passámos, já passámos, parece foi completamente seguro. Vamos ver agora do outro ângulo, o que é que temos aqui, a ponte... E está à vista! Está muito engraçada, e com estes cabos de aço estão a ver aqui preso, estou aqui bem preso. Aqui tem ali as anilhas do outro lado, as aqui também. Ok? Muito bem, e está presas ali também. Ali tem ali aqueles dimensões. Vai ali e vai ali. É para é é na bandeira. Ah, mas quem não quiser, Lucy, quem não quiser, é para no outro caminho. Está aqui outro caminho. Então, está, mas está para todos. E aqui é automático. Tem até horário, né? Fecha a determinadas horas. Já tinha visto ali. Tem ali as horas aqui. Temos aqui a recuperação, podem ver lá em casa se quiserem ali melhor aqui. os textos, já leram entrar com comida e tal. Quem não quiser passar por um ponto, se o ponto, se a ponta estiver fechada, podem ir aqui à volta, podem subir por aqui. Pronto, e temos aqui o lixo também para não destruir o ambiente, né? deixem aqui o vosso listo. E vamos. Se é quem quiser passar o ponto, pode ir para aquele lado. Para quem tiver medo, o vidro deve ser mais ou menos textil também, também tem tenho. Tenho vidro. E vem o pessoal todo, todo para fazer a minha, a minha passagem. Que é esta? É uma magnífica paisagem. Aqui o um E um ponto bem, bem turístico. É um ponto bem turístico aqui da zona. E agora temos uma música e poderás estragar aqui o nosso vídeo, por ser é melhor a continuar a falar para isto não estragar não é? então vai lá continuar a falar vai é, falar vai é, falar ah, ah. parece que estás a morrer então Lucila vai, falas tu agora pega eu lá a Não eu cá não falo nada vai continuar mesmo? a falar pois para? quando a ah, música está a mesmo apetite é que tu paras é pois estás cansado então mas que é que queres? isto é muita gordura vai vendê-la para o talho, para a carniceira para a carnicera. Quem é que é a Tu? Ah, é o talho. Ah, é o talho. Então, diz-me lá, o que é que estás a achar? O que é que achaste a ponte? Aqui, de, desta localidade. É a porreira. É a porreira? É. Tu é que te agarraste aos uh, <risos> cabos de aço? eu não gosto de ver o fundo. Não gosto de ver o fundo? Sim. Então... Estás nervos, quem é que é? Gostos nervos? Me visto que é que ele partisse? Ah, lá. Está <risos> bem. O Kevin até passou ali dos olhos dois fechados. Estás a ver? Eu não isto como é que tu tens. hoje o Kevin passou dois fechados, pois claro que passou. Não passou e se agarrasse o cabo, lá, é ainda claro. foi mais máfia. Passou, mas foi a parte e agora, olha, vou passar à vontade. Não, ele tem confiança. É. Seu louco. Continuando, continuando, a ver a paisagem e agora filmar até o resto até chegarmos a parte do carro Talvez tem aqui outras pessoas aqui, só a fazer Anil e a uma série de pessoas acho que anda para continuar juntar junto à encosta né? para cima parece que está uma ideia engraçada uma ponte sempre serve de, uh, mais uma atração de turística aqui para a zona além daqui da, da praia parece também ser engraçada aqui mais cadeados aqui Estamos a chegar já a Marginal, temos o carro daquele lado, vamos para próximas filmagens. Então, espero que tenham gostado aqui da ponte, e beijos a todos, com a Lucília e com o Kevin, estes aventureiros. E beijos a todos e até breve, e não percam o próximo episódio aqui por Espanha e para o mundo, que nós também não. Beijos a todos, até breve.